Estou aqui ouvindo uma bela música Alguém, por favor, poderia... Algu alguém se junta, oh, na moral Alguém se junta que aqui, é você poderia, por favor, os meus... os meus o so... Que que tá acontecendo, Jesus Cristo Os meus seguranças, por favor, poderiam descer aqui na sala principal da fogueira Pra curtir uma, um <risos> belíssimo, um belíssimo clássico que é isso? Em... Ao som de, de uma... o de... que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, só queria... Eu tenho um computador mordido. <risos> tá tudo bem, tá tudo bem Vem cá, Felps, rapidão Eu não. Um morguido, olha aqui Sente, sente-se Próximo a mim. Vamos tomar, vamos tomar uma belíssima xícara de café. Eu quebrei mas... a sua xícara de café, infelizmente. Não, e... eu quero meu café. É! Para! Esse é um belo dia peculiar, não é mesmo, senhor Phelps? Verdade. Uma Você bela... a... derrubou o meu, meu rádio e agora não tem mais... Rádio. Vamos apreciar uma belíssima arte aqui, não é mesmo? Você está vendo aqui Deus e seus anjos. O Mark Zero não gosta de anjos. Atenção, o personagem Zero apresentado no filme Marquiseiro não, conhecia, não existe na vida real Qualquer semelhança é mera coincidência Belas palavras do Sr. Marx. <risos> Adorei, ai, realmente ai, Foi uma belíssima análise É uma estante <risos> em sua épica aventura <risos> Até a obra de arte E esse é o final de uma belíssima aventura <risos> Que descansa em paz Foi a belíssima boa. mesa Pausa dramática. Oi, Primo Marques. Oi, Primo Shelby. Vamos correr de bici? Não. É, pelo que eu vejo, essa caneca contém é, silitrato de amônia. O que causa ela a arma do assassinato? Interessante. <risos> e nós também tam estamos vendo aqui um relógio sentado. O que indica esse relógio pode ser testemunho? Você poderia calar a sua boca, Springs, você não está no recinto? Você. você, você vamos, vamos, é um redão vamos, redão cala a, a boca! Vamos, vamos, vamos questionar esse relógio, Marques. Você poderia, por favor, esse... fazer o um questionamento sobre o assassinato contra esse relógio? Pelo então... que vejo, esse relógio relógio é baseado em iron estiliano Usado apenas na Noruega, então nosso assassino nosso é norueguês Havia uma lenda Uma lenda sobre assombrações Uma antiga história de um grande explorador chamado Selbit Que um dia deparou-se com uma casa que diziam ser assombrados Eu vi um homem desaparecer em pleno ar Essa casa realmente é assombrada <risos> aí. Peraí, aí! Não! Não! Não! E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado Se você gostou, não se esquece de avaliar ele aí embaixo Que isso é muito importante pra mim Esse vídeo foi bem diferente, foi com muito mais edição Porque ele não foi editado por mim Foi editado pelo Shadyaki Que vai estar o canal dele na descrição Porque ele é um puta editor, de verdade, ele edita muito Então se você gostou de edição, vai no canal dele Que ele edita pra caramba mesmo Espero que você tenha gostado, se você gostou desse tipo de vídeo Com mais edição, feito pelo Shadyaki Você deixa um gostei aí embaixo, que isso é muito importante Nesse vídeo aqui, pra eu saber mesmo se vocês gostaram ou não Se inscreve no canal pra receber mais mais vídeos parecido com esse E a gente se vê num próximo vídeo Temos uns projetos legais vindo por aí Então fiquem de olho E até lá, um beijo, um queijo e até o próximo vídeo Tchau